Nós estamos de volta ao, ao, Aquari, ao Estádio Olímpico Aquático, já terminou o Troféu Maria Lenk, agora já na cobertura uh, do Circuito Caixa da Natação Paralímpica, é um o teste-evento da Natação Paralímpica, a gente faz o balanço final do que foi o Troféu Maria Lenk. Uh, Troféu Maria Lenk que, na nossa opinião, foi um bom, uma boa competição, mas não foi ótima. E em ano de Olimpíada nós queríamos uma ótima competição. Essa exigência de bom para ótimo, é que faz a garantia de que o trabalho está numa sequência para se conseguir um resultado espetacular. Em matéria de Olimpíada, nós não podemos falar em participação, nós temos que falar em competição, em disputa. E o resultado que se teve na seletiva brasileira foi um resultado bom, mas não foi um resultado ótimo. Até eu, durante meses, tenho sempre insistido na chance do Brasil de medalhas, porque é o, é o objetivo final, eu sempre falava no mínimo duas e no máximo cinco. Ao final do Troféu Maria Lenca, eu continuo com a mesma perspectiva de duas, no mínimo, mas no máximo quatro. Eu acho que o Brasil, ao final do Troféu Maria Lenca, perdeu, vamos dizer assim, a oportunidade de ter as duas medalhas que eu esperava na prova dos 50 metros de Nado Livre. Isso é apenas uma previsão, é, baseada não só nos resultados que nós conquistamos, mas nos resultados que acontecem lá fora. Em matéria de recordes, a competição teve dois recordes sul-americanos, os dois obtidos pela Larissa Oliveira nos 100 e nos 200 metros Nado Livre. Um recorde brasileiro obtido pela Manuela Lírio nos, nos 400 metros da Do livre e dois recordes de campeonato obtido pelo Guilherme Guido e pela Etienne Medeiros, ambos na prova dos 100 metros da Do Costas. E foi só, não tivemos mais nada. Então quando se busca, é, já que essa é a maior competição da história da natação brasileira, se buscava também um resultado um pouco melhor. Na, na seletiva. Agora, se não teve essa qualidade que se esperava, o miolo foi muito forte, foi uma competição muito forte e a gente passa a partir de agora destacar quais foram esses pontos principais da disputa. Melhor resultado, sem dúvida nenhuma, os 100 metros dado do peito, a conquista do João Gomes Júnior no 59-06 das eliminatórias, 59-10. Foi o nadador da competição, hum. é, é o segundo tempo do mundo, resultado sensacional do João, é o melhor nadador. Neste momento, ao final da seletiva. Né? Evidentemente que o Bruno Fratos, com seu 21-50, não só da, da final, mas o 21-37, daquele abertura de revezamento, passa, é, também é um dos nadadores de ponta, vamos dizer assim, do Brasil. Mas o João foi muito bem e merece ser destacado como o melhor nadador da competição. Se ele é o melhor no masculino, Larissa Oliveira, seus dois recordes sul-americanos, primeira mulher da história a nadar abaixo do 1, 59 primeiro, agora é a primeira mulher da história a nadar abaixo do 1, 58 Fez um 57 37 Quase quebrou também a barreira do Sem Livre quando para 54-03. A melhor prova masculina, para mim, o 100 metros está tá do peito. Afinal, cinco nadadores fizeram o índice e três nadaram abaixo do minuto. Não é uma coisa, uma coisa pouca, não. O 5906 do João Gomes, mais o 59,36 da final do Felipe França e o 59,77 do Pedro Cardona. É uma nova, um atleta, uma figura nova na disputa, principalmente focando já para 2020. A melhor prova feminina, eu fico com os 200 metros dado livre. Foram cinco meninas abaixo dos 2 minutos, uma barreira quase que é, impensável há algum tempo, e agora cinco meninas baixaram. Aliás, até a própria Rafaela Haurit que ficou em sexto lugar, também fez a melhor marca pessoal. Um revezamento que vai muito legal: 1,57 da, da, da Larissa, 1,58 baixo da Manuela, mais duas meninas de 1,59 baixo, porque é 1,59,05 da Jéssica e 1,59,22 da Gabriele é, Roncato. Ou seja, essas quatro meninas, eu acredito muito nesse revezamento. 4 por 200 metros na livre A prova mais disputada, os 200 medley masculino. Nós tivemos um empate, 1,5791, um não foi o melhor resultado que se esperava. Todo mundo queria pelo menos um 56, Thiago Pereira e Henrique Rodrigues. Mas uma prova muito disputada de ponta a ponta. O Thiago melhor no Borboleta, o Henrique muito melhor no Costas, o Thiago melhor no Peito. E os dois viram já na, juntos na altura de 150 metros e fecham juntos. Na, terminando com o 57-91, coloca eles no top 5 do mundo, mas não é o que se queria. Ambos queriam um pouco melhor, a gente sabe disso. Há é, de se destacar ainda que a prova de 50 metros nado livre é, tem três nadadores aí entre os dez melhores do mundo também. Né, o Bruno Fratos hoje é o sexto, o Ítalo Duarte é o sétimo e o César Cielo ficou como nono. Mas o Brasil, nenhum país do mundo teve dois nadadores nadando para 21 no 50 livre, o Brasil teve três. É né, só que. Os dois melhores foram se ela está de fora. A surpresa da competição não pode ser outra a não ser a Ítalo Duarte. Embora ele já estivesse muito bem classificado, nadar para 21.81 na idade do, do, do Ítalo, na, pela primeira vez na carreira, precisa ser valorizada, foi um belo do resultado, o Ítalo está de parabéns, para mim a grande surpresa da competição. A maior melhora da competição, para mim não uma surpresa, mas uma melhora, foi do Gabriel Silva Santos, que inclusive... Foi chamado pela Seleção Brasileira, vai integrar, vai ser o reserva da Seleção Brasileira no 4 por 100 metros do estado do livre, mas vai ter que nadar a na senão o do Brasil é desclassificado. Ele que chegou aqui como um nadador de 50 livres, ele tinha 22.44, que é uma marca muito expressiva, e o um nadador médio de 100 livre, 49.74, para um valor do já de 19 anos de idade, é uma, uma marca média, não é espetacular, também não é uma marca boa, não é boa. Sendo que ele sai da competição 48.84, ele baixou quase um segundo no 100 metros do estado do livre, Espetacular. E olha, a melhora dele no 50 livre foi pequena. Ele chegou à final, ele nunca tinha sido finalista de campeonato brasileiro absoluto, terminou como sétimo no, no, no 50 livre com 22,37. Quer dizer, fez a sua melhor marca pessoal no 100, 48,84, é o quinto do Brasil no 4 por 100 livre, e fez o 50 livre para 22,37. Para mim, aí sim, a maior melhora da competição é o Gabriel Silva Santos, treinador do Pinheiros. É, depois de 16 anos o Brasil vai ter dois nadadores na prova dos 1.500 metros da do livro. acho que também é algo que precisa ser destacado Miguel Leite Valente atacou desde o início e aquele final de prova espetacular do Brando Pierre de Almeida 57.73 fechando a prova dois nadadores nadando para 15-14 os dois representarão o Brasil na prova dos 1.500 metros da livre. o Brasil leva a sua maior delegação para os Jogos Olímpicos 30 nadadores, vai chegar a 32 porque o André Pereira do Grêmio de Curião também entra e a Jennifer do Flamengo A Jennifer ex-Flamengo agora no Pinheiros Também entra na Lourdes de Pedro, por 4 x 100 metros e 4 por 200 o masculino Os dois revezamentos devem ser confirmados No dia 31 de maio o Brasil levará a sua equipe Com 32 atletas, é a maior delegação Então fica difícil, já que é a maior delegação Fica difícil evoluir o, o número de atletas Até porque, por exemplo, o Pinheiros é a base da seleção Com 10 atletas, né O Minas nunca tinha mandado mais do que 4 atletas O Olimpíada agora mandou 8 Mas é porque aumentou muito o número de atletas Então aí essa, essa avaliação fica um pouco comprometida, vamos dizer assim, até porque eu me lembro há alguns anos o Pinheiros fez um projeto de fazer 10 finais nos Jogos Olímpicos, esse projeto depois foi revisto, Não, nós vamos ter 10 atletas nos Jogos Olímpicos da natação e agora conseguiram, pois alcançar é, esses 10. Ao índice a, a gente sabe que deu uma baixada, ficou o 16 do mundo, mas ainda temos que nadar muito, o resultado, como a gente disse no início, foi um resultado bom e não espetacular. Nós vamos para essa Olimpíada, acima de tudo, como com a equipe Bem, muito balanceada, mas muito concentrada. A gente sabe que só tem clubes do Rio, São Paulo, Minas, mas o, o, o de União em Porto Alegre. E, né, e só, é, é o que nós temos. Nós somos só apenas sete clubes fornecendo atletas. A coisa no Brasil continua sendo muito concentrada sempre assim, em grandes clubes. Nos outros países, por Estados Unidos e Austrália, tem uma outra dinâmica, com muitos clubes fornecendo atletas diferentes da nossa realidade. Ali em estados como Roraima e, Rondô, e Roraima e Rio Grande do Norte vão ter pela primeira vez um nadador Olímpico. São os casos de Luiz Altamir, que todo mundo acha que é a extra, mas ele nasceu em Roraima, e o Marco Macedo, um nadador do Minas, que é de, Rio Grande, de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi essa foi a avaliação do Troféu Maria Lenco 2016. Como a gente disse desde o início, uma competição interessante, boa. Todo mundo queria que fosse ótima, mas não foi. Mas é isso aí, a gente tem que treinar, continuar trabalhando. Temos ainda um belo do programa a ser desenvolvido até o Rio 2016, tenho certeza que esse grupo vai melhorar. Vamos bater um outro recorde, o um número de finais, quem sabe também uma bela disputa em número de medalhas. Continuo com a minha previsão, de duas a quatro medalhas, perdi uma, eu acreditava de duas a cinco, vamos para frente. César Cielo, acho que já se falou demais, acho que já se inscreveu demais, é um nadador que vai ficar sempre na nossa memória, um cara que marcou muito, na minha carreira especialmente, e a que eu desejo todo sucesso, tomar aquele... Continue no nosso esporte, coisa que eu acho difícil, mas de coração, eu, como profissional, só tenho a agradecer ele. Obrigado, César Cielo. A gente fica aqui, best Camp, junto com você, junto rumo ao Rio 2016.